Oi, oi, oi, eu sou Sheila Ferreira e hoje nós vamos estar fazendo os nossos coelhinhos e a nossa cenoura para o nosso cenário da Páscoa. Eu tenho trazido para vocês bastante material falando sobre fotos, sobre cenário e como a Páscoa tá aí, a gente com certeza está preparando as peças para a Páscoa, para os nossos pets. Eu mesmo já logo logo já vou gravar o vídeo dessa maravilhosa peça aqui, né? Então precisava de um cenário. Eu vim fazer, né, os bichinhos, os coelhinhos, a cenoura para compor o meu cenário e pensei: por que não gravar um vídeo mostrando para as meninas e meninos como que faz, como que é fácil com pouca coisa, rapidinho sem gastar muito? Tá bom, gente? Vamos lá fazer a nossa peça então. Mas antes eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal que se inscreva. E ative o sininho para receber as notificações, assim, quando eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanha nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça, então, as nossas peças, né? Hoje são três. Vem comigo, bora lá, mas antes, roda a nossa vinheta aí! meu povo. Hoje viemos com uma nova proposta para vocês aqui, né? Páscoa chegando, a gente vai fazer o vídeo dessas lindezas aqui, né? Páscoa, ele e ela, né? Tem para menino. Aí, para menina já fiz o molde, a gente vai fazer o vídeo, próximo vídeo dessas lindezas aqui, tá? Mas como eu falo muito em, em cenário, né? Em fotos e cenário para tirar foto, né? Então eu vim hoje. O que fazer? Eu vim não vamos fazer a roupinha hoje, tá? E também não vamos fazer roupinha hoje. Pede o que a gente vai fazer. São eu vim criar aqui uns coelhinhos, algumas coisas para compor o meu cenário para tirar as fotos e gravar o vídeo para vocês dessa peça. Aí eu pensei. Por que, que eu já não gravo o vídeo mostrando para elas como que eu vou criar aqui o meu cenário da Páscoa, né? Como que eu vou fazer os bichinhos aqui e também já passo o molde para elas, né? Lá do, do grupo, né? E então, o único molde que eu fiz para esse cenário foi o da cenoura, tá? Esse aqui. Os outros moldes, eu peguei do Pinterest, tá? Então, é só vocês ir lá que vocês vão achar, né, esses, esse coelho aqui, né, esse aqui. Aí, o que que eu fiz? Como lá é muito pequeno, então, eu vetorizei, tá? Diferente do que as pessoas andam falando por aí, vetorizar é você pegar um desenho de outra pessoa e o um molde de outra pessoa e passar por Corel Draw e copiar tá então os créditos disso aqui é para as artesãs tá lá do Pinterest tá é para as artesãs de lá A única coisa que eu fiz foi vetorizar né colocar no tamanho que eu queria tá bom? Então, os créditos é totalmente lá. Se você colocar lá no Pinterest, assim, a coelhinho, a moldes de coelhinho, vai vir esses moldes aqui, tá? Então, diferente do que a maioria do pessoal que copia molde aí, fala que criou, editou, etc e tal, isso aqui é meramente cópia, tá? Isso aqui é só vetorizado, vetorizado é que eu... Passei pro Corel Draw e aumentei, coloquei o desenho no tamanho que eu queria. Então, os créditos é totalmente das artesãs lá, tá bom, gente? O molde não é meu, esses dois moldes aqui não são meu, tá? Eu somente vetorizei, tá? Tô dando crédito para o pessoal, para as artesãs que fizeram, para o desenhista que fez, ok? Depois, eu vou passar para o pessoal dos meus grupos, né? Dos grupos do WhatsApp, para se eles quiserem também fazer, tá? Só tô dando uma explicação aqui, porque muitas da, do pessoal que falam vetorizar é criar, é isso e é aquilo, então vocês já sabem. Vetorizar é meramente copiar o molde de outra pessoa, ou o desenho de outra pessoa, é copiar. Por isso, eu já estou dando os créditos aqui. São... Moldes são desenhos que está lá ao público, né? Eu verifiquei, é público, pode usar, né? Lá no Pinterest, eu fui verificar também, não iria uh, né? pegar uma coisa que não pode vir mostrar aqui. É público e é um desenho fácil até de fazer, né? Qualquer criança faz. É... Então, eu simplesmente coloquei, vetorizei, coloquei no tamanho que eu queria, tá bom? Então, e esse molde aqui eu fiz, tá? Que é o da cenoura, esse aqui eu fiz... Esse aqui eu criei mesmo, tá? Então, depois eu passo esses moldes para vocês lá do grupo, tá? Dito isso, vamos lá. Então, aqui a cenoura eu cortei, né? Eu vou fazer aqui para o meu cenário, eu vou fazer três cenouras, né? Mas cada cenoura é duas, é duas peças dessa, tá? Aqui é o nosso matinho de cima, tá? É, cada um é do, duas peças dessa aqui também. Aqui eu tô usando setinha cetim e aqui o oxford, tá? Que era o que eu tinha né? dessa cor aqui. Mas você pode estar tá usando tricolino, tricoline, pode estar tá usando outro tecido. Aqui o que eu fiz? E aqui? Aqui eu tô usando soft, tá? O que que eu fiz? Coloquei dois soft, um no outro aqui. Coloquei o desenho aqui e risquei com a caneta. Porque depois a gente passa a costura e só corta o excesso, fica mais fácil, tá? Mesma coisa eu fiz aqui, ok? Ok? A gente vai usar também ou o botãozinho para colocar no olho, ou você pode pintar o olho, ou pode até mesmo tá usando aqueles olhos, tem uns olhinhos que a gente compra, né? Em armarinhos, então você pode estar tá usando esses olhinhos também, tá bom? E a gente vai usar manta acrílica para encher isso aqui, tá? Então é como eu disse, eu tô criando o meu cenário para trazer para vocês essas maravilhosas peças aqui, né? Eu já fiz a modelagem, então eu quero gravar o vídeo, mas como sempre eu gosto de preparar um cenário para tirar foto, para... então eu vim fazer e aproveitei e vim gravar o vídeo para vocês aqui, tá? Vocês vão escutar barulho, o pessoal tá ah, trabalhando aí, mas nada que vai atrapalhar nós aqui. Bora? Então, vamos começar com esse aqui, tá? Então, como eu disse, eu só risquei aqui. E agora, a gente vai fechar tudo, só deixar aqui embaixo pra gente virar a peça, tá? Ó. Vou deixar aqui embaixo pra gente virar a peça. Bora lá. passamos costura por tudo. Vamos reservar esse aqui, vamos pegar o outro, tá? Vamos pegar esse aqui. Mesma coisa. Ó. Desenha aqui, vamos passar costura por tudo. Vamos deixar só aqui, tá? Pra gente virar a peça. OK? Então, tá aqui. Agora, vamos cortar aqui o excesso. Aqui cortado, vamos virar a nossa peça para aquele pedaço que a gente deixou ali. E assim agora vamos cortar o outro e virar o outro. Aqui vamos virar. Aqui viradinho, reserva. Vamos pegar as nossas cenouras, vamos passar uma costura aqui, deixar aqui sem costurar. Tá. Cortar o biquinho aqui, fazer pique. Agora vamos fazer aqui o nosso verdinho. tá? Vamos passar uma costura por tudo, só deixar embaixo aqui, né? Pra gente tá virando a nossa peça. Vamos fazer pique aqui também. Agora, vamos virar as nossas peças aqui. Então, tá aqui tudo virado, vamos pegar agora a nossa manta acrílica. Vamos pegar a nossa manta acrílica e vamos encher as nossas peças, ok? Aqui a cenoura. Colocamos manta acrílica aqui, não precisa colocar muito, só um pouquinho. Aqui a gente vai passar, ó, dobramos aqui e vamos passar um arremate aqui. Ó, passamos o arremate, aqui a gente coloca pra dentro aqui e coloca a nossa, a nossa folha pra dentro. Você também pode tá fazendo um fuxico aqui, caso você queira fazer na mão, Tá? Aqui a gente vai passar um arremate também. Simples e fácil, ó. Nossa cenoura tá pronta. Então, as três cenouras estão aqui prontas, ó. Ok? Então, tá aqui. Pronto. Agora, vamos encher os coelhinhos. Então, aqui nós enchemos já os nossos coelhinhos. Vamos agora dar acabamento aqui. Você pode fazer isso na mão, tá? Com a costura invisível aqui. E você dá acabamento aqui, tá? Agora é só colar o olhinho, né? Aqui. Se quiser fazer um, um bigodinho aqui, pode fazer. E vai estar tá pronto o nosso os nossos coelhinhos, né? Esse aqui ainda dá para fazer para ele ficar de pé. Fazer um rabinho aqui, ó, que daí ele vai ficar de pé, né? Vamos pegar um pedaço de tecido aqui, tá? fazer um, um círculo. Vamos pegar a nossa agulha de mão e fazer um fuchico. Aqui e aqui a gente vai colocar. Ele vai ficar de pé, ó. Aqui, ok? E ele fica de pé. Ok? Agora, vamos colar os nossos olhinhos aqui. Então, ficou assim. E esse ficou assim. Ok? Então, ficou assim os nossos dois coelhinhos para compor o nosso cenário. Olha só. Como eu disse, eu tirei do Pinterest e só vetorizei, tá? Só coloquei ele pro programa para mim deixar ele maior, tá? Os créditos para as artesãs. A cenoura foi a um o único molde que eu fiz, tá? Que foi esses aqui. Então, a, como eu disse, eu já ia fazer para compor o meu cenário da Páscoa aqui para quando eu fizer o vídeo dessas peças aqui. Eu tá com um cenário legal para o vídeo de vocês. Eu sempre gosto de compor no cenário assim. Então eu já ia fazer e resolvi por que não fazer e mostrar pra elas que elas também podem fazer, né? Pra tirar foto delas, gravar o vídeo delas, né? Pra postar, né? Deixar mais bonita a peça delas, tirar uma, umas fotos maravilhosas. Eu tenho falado tanto de fotos, né? Pra vocês. Então por isso eu vim aqui trazer pra vocês. Esses moldes eu vou tá colocando lá no grupo pra vocês, tá? E, é como eu disse, os dois coelhinhos são do Pinterest, tá? Créditos às artesãs. A única modelagem que eu fiz foi da cenoura aqui, mas é básica, é facinho de fazer, tá bom? Então, eu vou estar tá colocando lá para vocês, tá bom? Beijos, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado muito, tá bom? Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupas pet, bora compor cenários bonitos, tirar fotos bonitas, né? E... Para a gente poder vender aí, para a gente poder, ah, quando o cliente olhar para tuas fotos, eu quero aquela peça, nossa que linda, né? E eu tenho certeza que vocês vão fazer muito sucesso, tá bom? Beijos para vocês que torcem por mim, tchau, tchau, até a próxima, eu amo muito vocês. Beijo, tchau, tchau, tchau.